Salve, galera! Estamos aqui novamente com mais um vídeo de FIFA 2019 para vocês aqui, galera. Modo carreira rolando aqui no canal novamente, pessoal. Seguinte, galera, a gente está em quarto lugar na tabela com 25 pontos e apenas, deixa eu ver, 14 jogos. Sofremos a primeira derrota aí. É, no jogo passado, galera, ainda não havia nenhuma derrota para o Bolton Nós sofremos uma derrota aí no jogo passado Infelizmente, estamos em, quatro, em quarto lugar Mas vamos em busca da nossa colocação, que é primeiro lugar Ou pelo menos o segundo, né, galera? Eu vou avançar aqui na tabela a gente jogar Lembrando, galera, que a gente ainda tá em outubro a gente só pode abrir a janela de, de transferência em janeiro cara. Deixa eu ver o que chegou aqui no escritório Coletiva de imprensa Relatório, relatório Coletiva de imprensa Não, não me interessa Vamos para o jogo, pessoal. Vamos lá, vamos iniciar a partida. Vamos jogar com o uniforme azulzinho. Colocar esse branco para eles, para ficar bem destacado. Vou aumentar o volume aqui. Tá com mais na frente. São Benito, Lowe, Vela, Murphy, Williams. Ok. Walter, que jogar partida. Vamos iniciar a partida no FIFA 2019 em busca da vitória. Não podemos empatar e nem perder essa partida, galera, porque senão vai ficar bem ruim a nossa colocação nessa tabela, mano. A gente vai descer lá embaixo. Véio. Então a gente tem que subir, pelo menos para a segunda posição. Chegar na segunda posição e manter, galera. É o objetivo principal. Vai ter mais um jogo de bola começando aqui no FIFA com o Thiago Alves e Os bonitões aí da foto. Sabe quem concorda com isso? Quem concorda? Nossas esposas e nossas mães. E apenas elas. Só elas. Expectativa enorme para o jogo de hoje, Bolton Wanderers. Melhor defesa City. do campeonato. O time da casa vem hoje com a melhor defesa do campeonato. O time está muito bem armado lá atrás. Eles têm tudo para fazer um bom jogo e sair daqui com uma bela vitória. Caio Ribeiro suspeito que não haja um favorito hoje, confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Demorou, boa. Isso, Holocausto. Confira agora a escalação da equipe é anfitriã. O esquema definido vai ser um 4-4-2 com um o segundo atacante. O que, que você acha, Caio? É um esquema que vai depender muito da velocidade. Olha o desempate, ah, ah, é só fazer! Saiu o primeiro. E ele ah, tomam ah, a frente no placar. Ah, ah, ah, gol, velho! Bola colocadinha na frente. Mas ah, não é hora de relaxar, Thiagão. Ainda tem muito jogo uh, pela frente. Uh, uh. Olha, Olha, também só faltava ele errado lindo, ali, Caio. Filho. Foi só empurrar para o gol. Mas a gente já viu acontecer várias vezes valeu pelo oportunismo que ele demonstrou 3 minutos Jason jogo vai. Campbell marca vai, vai, pega, pega, não deixa passar deixa passar, isso, boa ótimo, e deu pra ver que a bola pegou no jogador ali, lateral Ele vai. Ser bem vai. Campbell. Hum. Vai pro gol. Vem. Pode chutar daí. Vai pra fora. Eu já tinha me preparado pra gritar o gol de empate. Valeu Não, a tentativa, eu... Tiagão. Ele bateu bem na bola. Saiu por pouco. Welter tá com a bola. Toca para o gol. Oh. Vamos Loca ficar de olho nesse Kowski. ataque. O time mãe, toca filho. a bola. Procura uma brecha na defesa. Opa, ah, meu, eles já vai, perderam Benito, a bola. Quase, ah, time. Boa, boa. Foi ótima, foi ótima. Linda, Abastou linda. o perigo dali do jeito que dá. Não, Sam Benito. Aqui no FIFA tem que prestar atenção no lateral. O adversário recuperou a bola. Grosicki, Campbell. Irvine. Não. Olha a chance Bola boa. fraca nas mãos do goleiro O contato com a bola não foi o melhor Cortado ali o passe no meio do caminho Bela. Bela Hum, passe interceptado velho. não essa ia ser boa Irvine Campbell. Hum, entregou a bola de presente para o adversário. Ah, não, Marco. Dá esse espaço longo assim, velho. Tão longe, sem visão. Grosic. Irvine. A defesa está oferecendo muito espaço para o adversário. Olha o empate aí. Boa. boa defesa, sem rebote. Boa, pro gol. Boa, boa. Uma pancada em cima do zagueiro. A bola você. saiu pela linha de fundo, o escanteio está marcado. O torcedor continua apoiando enquanto o time mete pressão. Escanteio sempre é uma grande oportunidade. Vai, vai, vai. Não deixa mais não cara não perdeu mais no aí não aí não mandou mal demais no passe perdeu a bola já tem companheiro dando opção saiu um dois bateu direto Ola. que chance de desperdiçada era o um empate welter jogo pela lateral o adversário vai bem no corte interrompe a jogada Low Boa chance para cruzar! Vem Chuveirinho na área! Uh, Diz Se o passado! foi para escanteio! Lá vem a bola pra dentro da área. E o goleiro afasta o perigo. Tira o escanteio de soco. Bola dominada na ponta. Cortou pra dentro. Vamos ver. Bela. Perdeu a bola nessa dividida. Ah, time. vai Campbell. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. O Benito não tem um domínio da hora, tá ligado? Dá pra contar com ele que esses passes é, assim muito em cima. Grossique. Tá sem marcação e ele vai avançando. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Passe bem interceptado Horrível esse passe Bola enfiada forte demais Um passe pro goleiro Boa Isso Vela No meio Vai São Benito Não, São Benito. Pelo amor de Deus, São Benito Você vai sair do time, cara, desse jeito Vou trocar ele já, já vai. Meio. Já fez merda, já vai sair, já. Vai vir o Dona Adelson. Corre bem pra cá. Bola fora, sem perigo. É tiro de meta. Vai mexer o time. Abriu na lateral. Vela. Tá aparecendo o handball. Vão tocando a bola perto da área. Dividida e a bola tá solta. E vai pintar contra-ataque. A defesa se recupera a tempo, estragando o contra-ataque. Claro. Melhor defesa do campeonato, né, filho? Subiu a placa com dois minutos de acréscimo. Ele cortou pra dentro. Ganhou na bola, mas correu um risco, hein? Final de primeiro tempo, vitória. Cara. Que droga. Os caras estão muito fraquinhos, velho. Pelo amor Autoriza de Deus, time. o professor me... e a bola tá rolando no vamos segundo tempo. Vamos lá, vamos tempo. lá. Cara, a gente pode fazer mais gol aqui. Não precisa ficar só nesse. Irvai. Campbell. Absolutamente nenhum problema para o goleiro. Ganha a dividida. Kroosic. O goleiro rebateu. Vai com o Jean Williams. Oh. Low. Defesa uh, cara. Irvine Irvine Vai pintar ataque perigoso Kroosic Arriscou ah, pro gol Grande defesa Sem rebote oh, ah. Vai lá, vai em cima, vai em cima. Oito o passe certo, tá com uma ah, média Margeus. boa hoje. Faz. Faz o teu trampo aí. Vem o passe foi cortado no meio do Não, caminho. como Pô, mas tá morrendo, cara. Irvai. Kempel. Ah, perderam a bola. Bela tá um monstro passando, ó. colocou a bola onde queria. Uma corridinha um pouco antes da hora, um pouquinho de ansiedade, impedimento marcado. O técnico mexe no time. Lógico que não está satisfeito com o resultado. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. E agora a bola mudou de lado. Oh. Williams. Ah, mano, Cortado senhora. ali o passe no meio do caminho. Pode vir bola pra área. É só caprichar. Ele decidiu cruzar pra trás. Olha que boa chance. A bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio marcado. Lá vem a bola para dentro da área. Ninguém se antecipou ao goleiro. Irvai. O Hall City tem bastante espaço pelo lado do campo. Buscou a segunda trave, a bola ainda está em jogo. Pegou só na bola. Ganha apoio por ali, já pode vai, soltar vai, a vai. bola. Sai o cruzamento por baixo. Nenhum trabalho para o goleiro. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 vai, minutos. Vai, vai, vai, Vamos buscar o segundo, o segundo, pelo menos. Dividida e a bola está solta. Boa chance para cruzar. Bem a defesa para aliviar o perigo. A bola boa, desviou boa. e foi embora pela lateral. Lichai. Chegou boa, a marcação galera. firme. Lateral. Lichai. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Perdeu a bola nessa dividida. Caramba, hein? Ótima posição para cruzar. Bola mansinha. O goleiro ficou com ela. Falta. Tá certo juizão. Boa. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Irvine. Burke. Vai pintar ataque perigoso. Caio Ribeiro, a torcida sentiu que é o momento de aparecer, de fazer barulho. Time... Que hora para fazer essa calone. barulho. Chegou a hora do tudo ou nada, o time tem mais um atacante em campo. Aí já me parece um pouco de desespero do treinador para evitar a derrota. E dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Claro, só que, né, eles não conseguem. Boa. E o jogo seguiu. Acertou o arco, ele levou vantagem. Burke. Campbell, Murphy. É Boa oportunidade de contra agora. Olhou para o radar e viu muito bem essa bola. Contra ataque em andamento. Olha o cruzamento para trás. Que não mais um gol. O placar vai ficando cada vez Essa, mais meio fora o baile. Um é tiro a queima-roupa aqui no videogame. Não dá pra errar, Caio. Não dava pra perder, Tiagão E ele também se movimentou muito bem antes da bola chegar. Vem, gol ótimo. nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. Esse garoto é o prodígio do time, Fih. Campbell. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Busca do Ah, não dá. Pra... Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. Henrique Zayn. Agora ele engrossou demais. Não passou nem perto. O Tá. Já era. E tá encerrada a partida. Isso aí, galera. Ganhamos. Ganhamos. E claro. é isso aí O jogo acabou vitória. com vitória Também. pro time, Caio Foi merecido? Merecido claro, sim, Tiagão. Coletivamente foi a equipe foi que melhor merecido, do o adversário Jogou com bastante consciência Exatamente Vamos lá Deixa eu ver aqui Eu acho que ainda vai ter mais algumas partidas, galera Deixa eu dar uma olhada ali Tem que evoluir um jogador amanhã. 30 de outubro, deixa eu ver na tabela lá. Se a gente vai jogar contra os caras punk. Calendário. A gente tem essa copinha carabão aqui pra gente vencer. Aí depois. Novembro tem mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez jogos, e daí abre a janela de transferência, pessoal. PFL Championship. Ah não, já é já. Aqui a copinha carabão. É, oitavas de final Deixa eu ver aqui Fora, fora casa Fora Casa Fora É galera Deixa eu ver aqui o relatório do, do jogador Calum Valor ária não 71 ele é outro esquerda Chelsea 33.500 as salário dele tá foda, cara 5 milhões e meio cara também 18 anos o físico 60 visão geral 62 vai o Rio e oito anos ah, o ano Estou vivendo um ótimo momento do futebol, estou jogando bem, então fiquei meio preocupado de ver estou no banco. Quero ser titular neste jogo. Tenho certeza de que estou em boa forma, por isso agradeço por me escalar, professor. Ok. Ah então, boa forma, sim. Okay. Traga melhorzinho pro San Benito, mano. Né? Bom galera, deixa eu ver aqui como é que a gente está aqui na nossa verba, velho. Orçamento 4 milhões, verbo para salário, a gente tem seis mil só. Caramba, hein? Vou deixar esse daqui, tá ótimo. Salário 10k Mas é isso daí então galera A gente vai ficando por aqui, beleza A gente venceu Deixa eu ver em qual colocação que a gente tá na tabela Ah, não aparece aqui ainda Verdade, tem que fazer a última partida para daí rolar a tabela mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, beleza? É, muito obrigado se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, galera, se inscreva no canal, ativa o sininho para todos para você receber todas as notificações de todos os, os vídeos que vir aqui no canal, beleza? E deixa o like aí, galera, porque fortalece e ajuda pra caramba. E fica ligado que eu vou trazer com o conteúdo do Ultimate Team no FIFA 20 aqui, beleza, pessoal? Se quiser, me segue nas redes sociais, estão passando aqui embaixo, inclusive no Instagram, porque lá eu sempre falo sobre o canal, a página, então lá vai ser sempre a fonte da, da informação principal sobre o canal e a página, beleza, galera? Valeu, muito obrigado e vou indo nessa. Falou, fui!